Agosto de 1944, três meses após o desembarque na Normandia, mais da metade da França já está sob controle aliado. Na manhã de 19 de agosto, o general Eisenhower enviou a 2 Divisão Blindada Francesa, com o apoio das tropas americanas, com a missão de libertar Paris. Após quatro anos de ocupação, o sonho de milhões de franceses está prestes a se tornar realidade. Mas Hitler tem outros planos, suas instruções são claras. Se Paris cai nas mãos do inimigo, deve ser apenas um montão de ruínas. O general Dietrich von Schultz, comandante das tropas de ocupação de Paris, ficou encarregado da demolição da cidade de seu quartel-general no Hotel Meurice, Ele supervisiona o trabalho do 87º 13º corpo de engenheiros alemão, que colocaram na cidade toneladas de explosivos. Saudação, tenhouta. Seja bem-vindo. obliterador X na área. Hoje vamos continuar com o comando 2. homens de coragem. Well, here we are. According to Natasha, the trigger is inside the general's office. We must contact her as soon as we can. I agree. She's waiting for us over there. I'm the only one that can defuse the bomb. We'll cover your back eu posso ver veículos de combate Eu que eles não se se Se eu só tivesse Bora! Ok, vamos Se você perdeu os vídeos anteriores, é só conferir a playlist correspondente. Sem problema senhor. Que yes. vai estar tá aqui no card. Ah, moleque! Uh, okie -dokie. Yeah. Nem acredito que já estamos no final all right. E como pode ver, nessa missão teremos todos os personagens Ready, sir. Ah, Até o Whisky veio Agora eu te pergunto, como é que o Whisky chegou aí? Huh? Huh. Ok all right. It's all tudo Agree. Acredito oui. Teoricamente era para ser a missão mais difícil do jogo, All mine. mas tem tanto recurso que acaba não sendo a mais difícil. <risos> a missão anterior é muito mais difícil do que essa. Sim. Oui. Always ready. You've got the right man. Yeah. Me? Ah, moleque. Ah, o segredo de comandos é isso. Combinar as habilidades de todos os comandos. I'm your man? Yes. Yeah. Moin. Tá, Alright. Yes. yes okay. Yeah. Très bien. Ah, e o primeiro bônus? He'll huh? hey, tell where it sir. We're listening, sir. Esse bônus estava escondido, hein? Rapaz. What? Oui. Vai, vai, vai, vai, vai! Aham. Uh -huh. Ok. Moin. Muita gente fica tentada a jogar com um único comando. Yes. Mas, na verdade, isso dificulta o jogo. Huh? Saber usar os recursos do jogo facilita o processo, resultando em uma combinação letal. Vamos lá. Moa. Sim. Destrai isso aqui. Good. Aha. Uh -huh. E aí, tá curtindo o vídeo? Quer mais vídeos como esse? Então, por favor, não esqueça do like. Aha. Uh -huh. Let's go. Sim. Yes. Sim. Yeah. Uma das coisas mais legais de comandos é que você pode resolver a missão de diversas formas diferentes. Não é linear. Prepared. Você pode resolver com um comando. Huh? Ou fazer o que eu estou fazendo aqui. Combinar vários. Let's go. Estou jogando com vários. Não só para variar um uhum. pouco. Mas também para mostrar que... Dá pra realmente jogar com todos eles. Let's go. Todos eles têm recursos para superar a missão. E que combinando eles... Me? Se torna mais divertido e mais fácil também. Vamos lá, subindo. At your service. Pois é, estamos em Paris, olha só All mine. O espião deve evitar os oficiais Que podem identificá-lo Olha o caminhão ah! O quê? Peguei o caiu emprestado <risos> Rapaz! carona Vamos lá, todos para dentro. I'm ready, sir. Ready? To tell me. We're ready. We're waiting. Here we go. E yes? <laughs> o ladrão ficou? Yes. Sir. Não coube todo mundo Beleza Vou Pegar tesoura aqui, Finish. cortador Muito bem E vamos em frente Cuidado! <risos> Também é né? quem mandou ir na contramão. <risos> Eu acho que esse é o melhor truque de comandos. Eu acho que esse é um dos melhores truques de comandos. Você poder pegar o, o, o veículo com o espião e colocar todo mundo dentro. Curiosamente, no primeiro comando, isso era um bug. Que acabou virando uma mecânica do jogo no Comandos 2. I'm ready. Yes. We. Oui. Muito bem, chegamos no elevador. Going there. Opa, olha a Natasha aí. We. Oui. Ah, moleque. The Allied Forces are waiting outside Paris. They will not start moving until we can confirm that we have dismantled the explosives. I have the code to contact headquarters, but we must go up to the top of the tower. They can receive our signal from up there. There is no time. We will need to find the key in order to be able to enter the tower. The SS commander of this area always carries it with him. Okay. Now we have two spies. E dois snipers. Yes. Okay. All mine. Lembrando que Natasha não consegue nocautear os inimigos. Ela precisa das garrafas para conseguir isso. Boa. Oui Tell me. Aham. Uhum. E... Toma! Esses são os um... meus dois personagens favoritos, o espião e a Natasha. Coloque aqui nos comentários quais são os seus personagens favoritos de comandos. All mine. Antigamente, os meus personagens favoritos eram o condutor e o sapador, graças às metralhadoras, bombas. E assim como o ladrão, a Natasha também não consegue amarrar os inimigos. Tell me. Devia ter trazido o ladrão. We are ready, sir. Aqui está resolvido. Descendo. Fine. Fine. It has to be done. Dois espiões, dois snipers e dois mascotes. Não podemos esquecer que também tem o rato do ladrão, né? Fine. Yes. Finished? Oui. Tell me. Mais bonus, mais bonus. Très bien. All mine. Yes. Ok. Oui. Ok, ui, ui, tel me, yes, e a volta, vou ver, ok, e toma, garrafada na cabeça. Tell me. Yes, moi. Aha. Okay. All mine. Tell me. Lembrando que depois desse vídeo ainda vão ter as missões bônus que eu deixei para o final. Ok. Finished. I am going lá. Obrigado, senhor. Tem que ser feito? Sim, Ok. Tem que ficar ligado que às vezes tem mais de um bônus na mesma sala. Fenesto. E agora, descendo o elevador. Ok. Outro bônus. All mine. I can do, this. I can do this. E agora passando os itens. E agora vamos precisar do marine e do condutor. Right. Agora ele soltou o gancho e podemos entrar pela janela. Right, eh? yes, I'm going. Muito bem, vamos lá. Okie dokie. Pronto. Vamos lá. All right. Bye, bye, bye, bye. It's done. Let's go. All right. Yes, Yes, sir. Uh -huh. All righty. Uh -huh. Okey-dokey. Right out. eu acabei esquecendo um bônus nessa sala aqui. All right. Right out. All right. Vambora. Oh, Vamos descendo. Jesus. Oh, oui. We. Okie dokie. Right out. De volta pro caminhão. Tell me. What? We. Oui. Tell me. ready sir yes sir. muito bem e agora vamos tentar roubar o tanque tell me aha uh -huh. it's about time huh right out huh yes aha uh -huh. all right Let's go. Mm -hmm. Agreed. Okay. Huh? Yes. Yeah. Yeah. Tell me. Ah, moleque Muito bem. Yeah. Here we are. Okay. I'm ready. Finished. Mas primeiro. Pegar uh -huh. uns bônus que tem por aqui, yes. My thumb. opa, granada. Granada é bom, eu gosto. Esse jogo requer paciência, mas na verdade eu não sou paciente, não. Ok. Para mim tem que ser tiro, granada e bomba. Você pode ver que sempre que possível os personagens estão correndo. I can do this. Ok. Aham. Uh -huh. muito bem, isto feito, vambora, ok, tell me ah moleque, right. agora eu quero ver, Hello. vamos My turn. disparar. É, é Ah, dá mole um pra ele, não. É o meu. Fogo! Fio! Ah! Muito bom! Encontrou esse pra garantir. Vamos lá! Opa, right. opa! Olha o veículo aí! Kiu ah, caiu uma pera que só tem um. Kiu agora os snipers. O que toki? Kiu, olha o tank aqui. Já era. It's all mine. Tá fodido. Kiu, roj down. It's all mine. Phew. I like it. Tell me. Ah, peguei munição de sniper. All mine. All right. Alarm! Oh. I'm ready. Yes. E agora entrando aqui. Vou pegar mais uns bônus que tem por aqui. All All mine. Oh. Huh? Yeah. fecha a porta yeah. e agora eu vou usar uma tática muito clássica good ok ok boa uh -huh. uh -huh. <laughs> ah, moleque, as velhas táticas funcionam ainda. Era para Natasha fazer isso, mas tudo bem. Trebia. Vamos lá. I'm ready. Fine. Muito uh -huh. bem, Fine. Aqui não. Aqui. ok pronto Muito bem, do. Yes. Fine. Aqui tem que ficar ligado que tem dois um em cima do outro. Eu demorei para descobrir esse daqui, ó. Tem All mine. Mais um bônus. Olha só o que eu falei, tem vários bônus, um, um lado do outro. Fine. <risos> o mais engraçado é que teve o maior guerra lá fora. I am going there. E, e o cara aí dormindo, né? Sono pesado é fogo. I can do this. Ha, outro aqui. Finished? Beleza. I am going there. Yes. Certo. Via livre. Vambora. Só. All nine. Pra que complicar? Natasha resolve tudo. Vambora. Fine. Opa, ia esquecendo isso daqui? É muito fácil acabar ficando um pra trás. Muito bem. Isto feito, vamos ao objetivo. Let's go. Quer desarmar o detonador? Ok. Uh -huh. Tell me. Très bien. Vamos lá. Tell me. Yes, say my dot. Say my dot. Say my dot. Say my dot. Naskun dot hing. No problem. It's done. Okay. Isso é O que Ok. Caramba. caramba Não problema. Essa foi meio suicida, hein? Podia ter sido visto. Sim, senhor. Sim, senhor. work. e agora o um grande momento. Ok, lá vai bomba. Ok, ok. Uh -huh. não esquece de pegar o cortador lá fora. Não você chega aqui e não consegue fazer nada. It's done. Vamos lá, vamos lá. sir. De volta pro caminhão. Let's do this. Okay? Yes. Tell me. Okie, okay, yes. Okie okay, dokie? Okay? E o sapador de volta pro tanque. Eu posso imaginar. back in. My turn. Phew. Phew. It's all mine. It's all mine. Phew. It's all mine. Phew. It's all mine. She I like it. a It's all mine! We have our tank integration! It's done! Muito bem, agora pega a chave! It's all mine! Reed, volta pro tank! Imagine, okay? All right, okay. Okie dokie. It's all mine, yes. Okie do Okay. Okie dokie. Okay. doggy okay yes tell me yeah. okay Na última missão, ele foi super útil. Essa missão aqui... não serviu pra nada. Curioso, né? Essa missão só foi possível graças a ele. quer tua I'm ready. Here we tell me, yeah? Or just here we are ready. Muito bem! E agora a gente vai subir a Torre Eiffel! Come on! I'm ready. Uh-huh. Ha! Ah, Grande, Natasha, é isso aí! I am going there. Me? Yes? Team? All ready. Tell me. Me? We are Subido! Subindo! Show time. Tell me. <laughs> o ladrão virou assessorista. All mine. Cuidado com o degrau. Tan? Uh-huh. Me? Oh, no! Não. Eu estava aí frente. Dá-me. Always ready. Muito bem. Sim. Oui. Estamos quase lá. OK. Yes? Yes? We are ready, sir. Let's get going, boys. Okay. Done. Me. Yes. Good and dark. We. Oui. Okay. Tell me. Uh huh. Yes? I'm ready. <laughs> Done. Fine. E yeah, é isso aí, beleza? Se eu fosse o designer dessa fase, eu colocaria bem mais inimigos nessa missão. E ao final eu faria chegar uma enxurrada de soldado no final, entendeu? Como acontece na missão 8. O mais legal é que dá para modificar as missões, deixar a parada um pouco mais desafiadora. Inclusive, eu tô pensando em começar a trazer os mods de comandos pro canal. Não tinha um jeito mais discreto de ir embora não. E é isso aí! Conseguimos. Ah, mulher. da Segunda Guerra Mundial. O Corpo de Comandos era a unidade mais decorada do exército aliado. 8 cruzes vitória, 37 ordens de serviços distintas, 162 cruzes militares, 32 medalhas de conduta distintas e 218 medalhas militares. Nos momentos mais difíceis da guerra, entre 1941 e 1942, os comandos se converteram na única unidade ofensiva aliada, participando em numerosas incursões nas costas europeias sobre o controle alemão, devolvendo a moral às tropas britânicas e se transformando no pesadelo das tropas de ocupação alemãs. Se tornaram a ponta de lança da ofensiva aliada. Os comandos foram os primeiros a pisar nas praias de Sicília, Anzio e Normandia. Assim como os primeiros a cruzarem o rim no assalto final ao terceiro Reich. Ser um comando significava correr mais riscos. A garantia de estar no pior lugar no pior momento possível. Por isso os membros dos comandos eram voluntários, em qualquer momento poderiam regressar à sua unidade. Mais de dois terços de sua unidade perderam a vida durante a guerra, tornando essa unidade uma das mais castigadas durante a guerra. Sua camaradagem, sacrifício e fidelidade foram sempre um exemplo para o resto das tropas. O mundo livre sempre terá uma dívida eterna com essa unidade, cujo papel contribuiu decisivamente para a derrota do Reich. isso, muito obrigado por ter acompanhado aqui, conto com sua presença no próximo vídeo, no próximo projeto, e até a próxima!